combinado de fazer uma bermuda porque era pouco tecido, mas deu pra fazer uma calça um pouco abaixo do joelho e eu achei que o resultado ficou super bacana. Se você quiser aprender a fazer esta calça ou se você quiser fazer uma bermuda, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo... É uma calça, né, um pouco mais curta, porque o tecido que a gente tem aqui não dá pra fazer uma calça longa. E em vez de fazer o shorts, eu vou aproveitar o comprimento total do tecido. É bem simples e rápido de fazer essa calça. A única coisa aqui que não tem no molde, que vocês vão ver que eu vou cortar, é uma sobreposição aqui, olha, que é a parte dos botões, tá? Então, eu só vou aumentar aqui dois dedinhos aqui, só pra gente colocar os botões depois na hora de costurar. Então, é só ir colocando aí o molde e cortando. Corta duas vezes a frente, duas vezes as costas e o cos. Então, eu vou cortar aqui e aí eu volto pra gente dar continuidade aí, então, na nossa calça. Pessoal, então, agora que a gente já cortou todas as peças, já passou carbono em tudo, a gente já vai começar a montar a nossa calça, tá? Ela é bem simples de fazer. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, lembra que aqui a gente deixou, a gente que eu falei pra vocês cortarem só um pedacinho a mais aqui no molde, que não tem no molde? Eu cortei, então, dois dedinhos, aí eu vim aqui com um pedacinho de tecido, olha, coloquei aqui em cima só pra fazer essa parte do revel... Deixa a parte aqui do acabamento, que é onde a gente vai colocar o botão. Então, pra ficar um pouco mais grosso. Então, já faz isso aí nas duas partes da frente sua. Só coloca um revelzinho, olha, coloca assim, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E passa uma costura aqui, olha, só unindo e vira isso daqui pra dentro, tá? Vai ficar dessa forma, olha. Aí, nós vamos pegar aqui a parte da nossa calça frente e costas e vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido... E aí, você vai passar uma costura pela lateral da perna e aqui pela entreperna. Essa parte aqui do cavalo fica aberta, que depois a gente vai unir as pernas por aqui. Você vai fazer isso com as duas, do, os dois lados da sua calça. Vamos pegar aqui a parte do cos. Vocês estão vendo que aqui, olha, eu cortei um cos na cor diferente em outro tecido. Não deu pra cortar nesse tecido, então, eu cortei aqui num pedacinho de viscose... E pra colocar aqui de forro no meu cos, tá? Você vai colocar aqui, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido nas laterais. E vai passar uma costura nas laterais do cos, tá? Na parte de dentro e na parte de fora do seu cos. Passou as costuras nas, nas laterais, vai vir aqui com a parte de dentro do seu cos. E vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura... Pela lateral e pela parte superior, deixando aberta aqui essa parte de baixo, que é a parte onde a gente vai encaixar na calça, tá? Então, agora, a gente vai pra máquina fazer todos esses passos que eu acabei de falar pra vocês. Então, agora, a gente já vai unir aqui as pernas. Você vai deixar uma perna do lado do avesso e a outra do lado do direito. A perna que tá do lado do direito, você vai introduzir aqui dentro da que está do avesso... E aí, você vai pra máquina e vai passar uma costura, olha, fechando aqui o seu cavalo. Então, toda essa parte aqui, deixa eu tirar esse assim um monte de linha daqui. Então, toda essa parte aqui, olha, do cavalo que tá aberta, você vai fechar. Só essa parte aqui, olha, onde a gente colocou esse acabamento que vai ficar aberto. Então, é só passar uma costura reta aqui na máquina, fechando todo o seu cavalo, tá? Eu vou passar aqui a costura e aí, eu já volto. Se você quiser já fazer a barra, já pode fazer a barra. Eu vou passar a costura e aí eu volto pra gente colocar o cos. Então, pessoal, agora que eu já uni, ó, ficou só aberta essa parte da frente, eu vou vir aqui com o meu cos e vou encaixando ele aqui na minha cintura e vou passar uma costura só, tá? Então, eu vou passar uma costura na overlock, mas se você não quiser, você pode fazer aquele jeito que eu já ensinei vocês, que vocês dobram aqui pra dentro, né? Olha... Assim, e aí você vai passar uma costurinha, ele fica bem acabadinho também, se você fizer dessa maneira. Eu vou pegar e vou passar uma costura na overlock mesmo, unindo aqui o cos na minha calça, ok? Só uma costura reta unindo o cos na calça. E vou fazer a minha barra e a calça já vai estar praticamente finalizada. Vai ficar aqui a parte dos botões, que eu também já tenho um vídeo no canal ensinando como pregar os botões. Eu vou pregar os botões. E aí, eu volto, então, com a calça finalizada, pessoal. Então, tô aqui, pessoal, olha, eu já coloquei o cos do jeito que eu falei, tá vendo? Passei uma costura aqui, né? E preguei os botões aqui, eu já tenho um vídeo ensinando a pregar esses botões, eu coloquei botão de pressão, que eu acho que fica mais bonito. E fiz a barrinha aqui, ó, só virei também uma vez pra dentro e passei aqui na máquina... No vídeo de recebidos de tecido, eu falei que eu ia fazer uma bermuda, mas o que que eu fiz? Eu aproveitei o comprimento total do tecido e acabei fazendo uma calça dessa mais curta, que tá usando também bastante, e pra aproveitar ao máximo o tecido, tá? Mas se você não quiser fazer a calça, você pode fazer a bermuda, daí você corta aqui no comprimento que você quiser ela, tá? Eu fiz a calça, uma calça capri. Mas aí você pode fazer aí o que você preferir, é só você cortar no comprimento. E ela é muito simples de fazer essa calça ou bermuda, aí fica a seu critério. Ela é bem rapidinho, bem facinho. Eu, o molde dessa calça vai estar disponível no site do 36 ao 56. Qualquer dúvida que vocês tenham é só deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.